nos furos da lateral direita. Pega os parafusos pequenos e parafuse. Faça o mesmo do outro lado. Encaixa os pés no assento. Agora, parafuso o encosto na base utilizando os três parafusos maiores. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.